Fala, minha gente, pessoal. Olha só o que chegou aqui para mim, cara. Meu controle arcade o PX. Isso daqui foi enviado pela Gearbest, cara. Site de compra aí, muito confiável, com preço bom, é, agilidade na entrega. Cara, chegou muito rápido aqui em casa, cara. Menos de um mês chegou esse, esse controle aqui pra mim. Então, vale a pena aí comprar pela Gearbest, beleza? Esse controle aqui, ó, é compatível com PC, PS3, PS4 e Xbox, cara. Então, muito legal esse controle aqui, ó. Ele vem dentro dessa caixa aqui, Vamos abrir aí para gente conferir aí o que tem dentro, beleza? Vamos aqui. E aqui está o controle. Bom, dentro da caixa só vem o um controle manual em chinês e inglês. Então tá aqui o controle, ó, pessoal. Um controle muito bonito, cara. Construído aí com peças de boa qualidade. Ó. É com plástico duro, ó, cara, bastante resistente. Então esse controle aqui vai aguentar pancada aí na hora. Da jogabilidade, beleza? Deixa eu mostrar aqui atrás, aqui, ó. Ele vem com essas quatro ventosas aqui, ó. Que segura muito, cara. Segura muito mesmo na mesa. É só encostar e olha só isso, cara. Já grudou. Então, mano, não vai deixar aí escorregar o controle aí na hora que você estiver jogando, mano. Aqui atrás, aqui, ó. Ele vem com a entrada USB... E aqui é o cabo USB. Então ele vem aqui ó com os principais botões, ó, correspondente aí ao controle do PlayStation e do Xbox, que aqui seria o quadrado, e X, Y e triângulo, bola e B, X e A. Aqui vem o L1 e LB, L2 e LT. R1 e RB, R2 e RT e aqui, ó, é a alavanca. Eu não achei esse controle muito barulhento, cara. Achei até agradável, bem legal. Ó. Aqui vem com essa chave aqui, ó, para deixar a alavanca em modo de analógico ou em modo de setas. Aqui vem o um botão turbo, o botão macro, Homer, share e o opções que seria aqui o Start, aqui vem o L3ISL e R3ISR. Então tá aí o pessoal. É, esse controle aqui vai relembrar muito aí minha, minha época que eu jogava fliperama, cara. Muito legal. Ah, e essa parte aqui ó, é uma borracha é emborrachado que não vai deixar aí teu.